Gente bonita, estamos aí, um vídeo por dia no mês dos inscritos E será que a pergunta de hoje é a sua pergunta? Eu escolhi as perguntas com muito carinho Foram centenas de perguntas e foi bastante difícil escolher Mas a gente vai para uma aqui que falou diretamente para mim Vamos lá? É a pergunta da Débora Moura, que veio do YouTube e ela diz assim Impulsos, formas de controlar os impulsos, etc. É um tema que particularmente me interessa e gostaria de deixá-lo como sugestão para um vídeo futuro Pois é, Débora, sabe por que eu gostei da sua pergunta? Porque ela foi para mim, para todos nós Então eu vou contar um, um causozinho que aconteceu comigo ontem Estava eu ontem, passei um dia maravilhoso. Aliás, eu moro num lugar muito calmo. Eu moro rodeada por uma floresta. A uma hora daqui, eu estou num parque nacional, que é muito lindo. E eu tive um dia fantástico. Fizemos um brunch né? um café da manhã misturado com almoço um delicioso. Depois a gente pegou as bicicletas e fiquei andando de bicicleta por três horas na natureza Fabuloso! E daí, aconteceu o seguinte A bicicleta do meu marido furou o pneu e não tinha como a gente ir e tinha que andar assim uma hora para chegar no carro Então, a gente amarrou as bicicletas e falamos assim Vamos pegar um ônibus? O ponto de ônibus é logo ali a espera o ônibus e não tem que andar uma hora E sentamos ali e Estava tudo bem Então, eu recebi uma mensagem, peguei meu celular e vi uma mensagem no celular porque as coisas da minha vida acontecem pelo celular, porque aqui não acontece nada Natureza em volta, faz sol, faz sol, choveu, choveu, tá tudo ótimo Mas a gente sempre recebe notícia, né? Então, peguei meu celular e ali naquele lugar, onde nunca pega celular, pegou e veio a mensagem pensa que não acontece comigo? acontece, igualzinho acontece com você eu li uma coisa a televisão dentro da minha cabeça ligou mostrou o filme passado, presente futuro e eu entrei em quase pânico nossa! e o que vai acontecer agora? nossa! e tal, e tal, e tal aquele filme de terror na minha cabeça e aí o impulso da ação. Vou te contar. Em geral, 99% das vezes eu tenho a presença de espírito de ver o filme passando e dizer para mim: é só um filme passando, não tá acontecendo nada, o dia tá lindo, estava tá andando de bicicleta, tá tudo bem, mas não deu. E aí o filme tomou conta e eu peguei meu celular. Respondi. E fui para um grupo que eu também tenho e respondi no grupo também. E foi um monte de resposta desnecessária, impulsivas. Percebi depois, né? Porque passou, não, não passou, mas eu notei que não precisava, foi desnecessário. Isso é um impulso. Perceba quantos impulsos a gente tem ao longo do dia. Muitos, né? Muitos. Impulso de comer, impulso de responder para o outro, responder a mensagem, impulso de, de ação desnecessária, impulso de julgamento do outro, impulso de tentar controlar a vida dos outros, de se meter na vida dos outros, impulso de interromper o outro falar e você fala o que tem que falar. Quantos, não é? Por quê? A história na sua cabeça toma conta Ela se torna você e, e age através de você E você perde a ação Então, no impulso, você não é você É a história na sua cabeça agindo através de você E você perde completamente a coisa mais importante que você tem O seu poder e a sua liberdade e daí me veio um, um salmo, uma parte de um salmo, que é do salmo 46 da Bíblia, que diz assim: Fique calmo e saiba que eu sou Deus. Eu já meditei muito sobre esse salmo, sobre, sobre esta frase: Fique calmo e saiba que eu sou Deus. Para mim, tudo que se apresenta na minha vida é Deus. A realidade é Deus, absolutamente tudo. Tudo que acontece são os desafios, são as bênçãos, são aquilo que está me tirando do estado de adormecimento em que eu vivo. Fique calmo, porque a calma é o nosso maior poder. Quando a gente fica calmo, o tempo para. Não há futuro não há passado e você tem esse tempo nas suas mãos acontece, seja lá o que acontecer seja lá o que for é Deus então eu estou calma e percebo ah é Deus falando comigo fique calma mantenha o seu poder mantenha a sua liberdade mantenha-se porque nada existe e nada é mais importante do que a minha calma então quando eu percebo isso, eu respiro Ah... então eu ajo Como controlar os impulsos? É, é o desafio humano é perceber o filme passando na sua cabeça e dizer Calma! Você, história não vai agir através de mim eu tenho poder então eu respiro eu fico calma diante da situação eu sei que tudo é Deus e isso também, seja lá o que for eu aceito e quando eu me empodero da minha calma e não permito que a história na minha cabeça haja através de mim aí sim aí sim eu sou Então, essa pergunta da Débora foi para mim E essa resposta foi para mim também, que eu compartilho com você Muito obrigada! E se você está curtindo o nosso mês dos inscritos As minhas respostas, aí, minhas considerações Deixa um gostei para mim, deixa seu comentário para mim Eu sempre leio os comentários, vou ler assim, dia a dia os antigos vão ficando um pouco para trás, mas eu vou, vou lendo todos os dias. Deixo um coração para você no seu comentário, às vezes respondo alguma coisa e continue deixando sugestões, porque a gente sempre vai fazer esse tipo de atividade aqui no canal. Não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. E a gente está por aí. Um beijo e até amanhã.